A caneta era de pena. Você molhava a pena da caneta e escrevia. Então eu aprendi a escrever com a caneta de pena. Então eu gosto de ter coisa, gosto de ver coisas, mas eu não sou apegado a elas. Porque isso faz parte da minha própria religião. Mais de 40 livros é isso ou já está já, já muito além disso? <risos> Olha, são vários. Já... já terminei o texto do livro, vai ser lançado da Bienal, sobre 100 anos de do no Brasil. Só que, em vez de começar na válvula, o livro começa exatamente nos dias atuais. Ninguém pode se informar por um único meio de comunicação. A gente tem que olhar várias versões do mesmo fato. O fato está ali. E eu acho que com isso a gente desenvolve o nosso espírito crítico. Eu não tenho medo, não tenho preocupação que a gente possa sofrer nem um golpe de Estado, nem uma implantação de uma ditadura no nosso país. A felicidade das pessoas está dentro delas mesmas. Se a felicidade está dentro de mim, eu não dependo de muita coisa externa. Goutinho andou de Kombi comigo lá, foi muitas vezes lá no meu sítio. Gente, famosa essa Kombi, é famosa demais. Se essa Kombi falasse... O meu entrevistado de hoje é uma pessoa cheia de histórias maravilhosas. Aliás, para começo de conversa, ele é um historiador, jornalista, professor, advogado, escritor, blogueiro, radialista. Gente, é uma vida riquíssima desse meu colega de profissão. Muito obrigada, Heródoto. Que honra te ter aqui no nosso Fundo do Baú. Eu é que agradeço e olha, eu é que fico honrado pelo seu convite. Muito obrigado, um grande beijo. Olha, eu imagino que esse convite para você, que é um historiador, é, tenha sido mesmo sedutor, né? Porque, Guardar objetos de recordação, de boas histórias, bons momentos da vida, você é um adepto dessa prática? Olha, eu sou sim, é, mas a gente, eu sou budista e o budismo tem entre as suas as suas ações da pessoa não se apegar às coisas. Então eu gosto de ter coisa gosto de ver coisas, mas eu não sou apegado a elas, porque isso faz parte da minha própria religião. Então, o budismo diz, olha, um dos três venenos é o apego. Porque quando você tem apego, você sofre por aquilo que você é apegado, né? você tem que... Uh, não dorme para poder manter aquilo do seu lado por aí afora. Então, eu tenho algumas coisas, como você sabe, sou professor, fui professor de história, hoje eu não sou mais, mas professor de história mexe muito com coisas antigas, com museu, com coisas que contam um pouco da história da humanidade. Sim, exato, por isso que eu imaginei que tivesse sido uh, sedutora essa ideia de tirar algumas coisas, alguns objetos aí do, do fundo uh, do seu baú. Aliás, faltou dizer isso, que você também é monge budista, que coisa impressionante. Agora, eu queria saber se existe essa, essa política do desapego, essa prática do desapego, qual é o critério? Olha, o critério é o seguinte, na verdade, eles, eles estão ligados diretamente a três momentos da minha vida. E outra coisa, são objetos é, que não são só decorativos. Eles estão lá no meu escritório, né? e um deles, inclusive, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, eu utilizo, eu carrego no bolso do meu casaco. Ah, olha a dica, olha a dica. Já podemos começar então, Heródoto. Eu sei que você tem uma vida muito rica, como eu falei aqui, já fez diversas coisas da vida, já trabalhou em grandes emissoras, muita gente conhece você, é da TV Cultura. E a Polícia Federal prende desembargadores, delegados, bicheiros, advogados e empresários acusado de pertencer à máfia dos caça -niques. Muita gente conhece você de cursinho, quando você era professor de cursinho, foi professor de História da USP também, passou por rádios importantes, a Rádio Globo, a CBN, se eu não me engano, a Jovem Pan, inclusive, muito tempo atrás, onde eu também comecei, foi uma das minhas primeiras experiências em jornalismo, foi na Rádio Jovem Pan. Hoje você está na Record News. Olá, boa noite. Tem deputado de Brasília confundido o gabinete com a agência de turismo. O Supremo Tribunal Federal abriu uma investigação para apurar essa farra da passagem aérea. Mas, enfim, é uma longa trajetória aí, uma construção de muita história, de muitos bons momentos. Então, fique à vontade para mostrar aí que objetos você separou para dividir aqui com a gente. Lu, olha, eu comecei a minha vida trabalhando como professor. Eu dei aula durante 25 anos, como você lembrou. Simultaneamente, eu fiz curso de Direito. Cheguei a ter uma escritório com meu pai e meu irmão. E, assim que eu comecei a estudar, para fazer o curso de História, eu fui dar uma palestra num colégio. Eu devia ter, talvez, sei lá, uns 18 ou 19 anos de idade. E, naquela época, em vez de pagar a palestra, eles te davam um presentinho. E eles me deram esse presente que eu vou mostrar aqui agora, que é essa caneta tinteiro, caneta Parker, 51 Falei, mas você tem essa caneta desde essa época, sei lá, está uns 40 anos comigo, mais. Mais de 40 anos comigo. Eu digo sim. Mas essa caneta aí é uma caneta inteira, não tem uma pena? Tem, tem uma pena, mas não gasta, gasta. Eu já troquei a pena dessa caneta, acho que umas duas ou três vezes. E como você sabe, eu escrevo com essa caneta. Eu uso essa caneta. Ela vai comigo, no bolso, para lá e para cá. E uma coisa curiosa é o seguinte: eu uso tinta de cor verde na caneta. Não que eu seja palmeirense, eu sou corinthiano, mas <risos> a tinta da caneta é verde, então ela me faz lembrar desse período, né, que foi o período em que eu dava aula, e ela me acompanha, porque ela foi responsável por colocar no papel muitos dos meus pensamentos. É verdade que hoje a gente usa o computador, como nós estamos usando aqui agora, mas você sabe que quando, por exemplo, alguém me pede um livro e eu faço uma dedicatória, eu faço com essa caneta, porque ela tem tinta verde, né? O meu bloquinho de anotação é com essa cinta verde. Então, ela conta essa fase da minha vida, que foi a fase em que eu vivi, né, trabalhando, dando aula em vários lugares, como você já, inclusive, mencionou. E, e, e o verde é por quê? Para se diferenciar, você queria uma coisa diferente do, do preto, do azul, até do vermelho? É, na verdade, é o seguinte. Quando eu comecei a estudar, para você ter uma ideia... As canetas esferográficas, que hoje é uma coisa que você ganha de brinde, na época era um negócio muito caro, muito caro. E eu sou de uma região bastante pobre da cidade de São Paulo, chamado Baixada do Glicério. Eu estava numa escolinha lá embaixo né? e a gente não comprava caneta esferográfica. A caneta era de pena. Você tinha, uma, tinha, um, tinha um tinteirinho assim na, na, na carteira, você molhava a pena da caneta e escrevia. Então eu aprendi a escrever com a caneta de pena. Então, Incrível. ter uma caneta tinteira, ainda mais dessa marca Parker, acho que nem você fabrica mais isso, 51, foi uma coisa extremamente emocionante quando eu terminei lá a palestra no colégio e me deram essa caneta de presente. Então, como você vê, eu aprendi a escrever na caneta de pena, hoje eu estou com 76 anos e continuo escrevendo na caneta de pena. Muito bacana, muito interessante Acho que é um dos únicos né? A Parker é uma, uma marca muito famosa de caneta Realmente não sei se eles continuam Até imagino que sim Porque é uma marca muito tradicional de, de, de canetas né? Muito tradicional Exatamente e tem, essa Parker, tem essa Parker 51 que eu mostrei agora E tem uma Parker 21 Eu cheguei até a ter Mas essa eu acho que eu, fui, eu comprei Essa daqui não Essa daqui era mais é, sofisticada e aí a gente vê outra coisa, né, Heródoto, como ah, as coisas antigas duravam e duram ainda algumas delas, né? Uma caneta de mais de 40 anos está funcionando maravilhosamente bem. Troca ali uma pecinha, mas ela segue firme. Exatamente. E se você passar no shopping, por exemplo, você vai ver muita caneta Tinteiro sendo vendida. Mas hoje elas são mais da marca Mont Blanc e custa um dinheirão. Que é uma marca muito famosa no mundo. Eu vejo poucas pessoas hoje usando caneta tinteiro. Né? Eu vejo muito poucas. Mas também, não só porque custa caro, mas também porque as pessoas precisam gostar disso. Né? É uma coisa que você precisa gostar, porque senão a gente. Eu uso também caneta esferográfica, é lógico, né? Sim, sim. Claro, eu tenho aqui várias. Mas eu digo, você precisa gostar dela para você poder escrever com você com bastante alegria. Oi! Tá curtindo o nosso papo? Já se inscreveu no canal? Então inscreva-se e aperta o sininho, assim o YouTube te avisa sempre que um novo convidado for abrir o baú de recordações pra gente. Maravilha, né? Olha, ela te ajudou mesmo, te deu muita alegria, porque você, com essa caneta, como você acaba de nos contar, já, essa caneta já te ajudou a escrever mais de 40 livros, é isso? Ou já, já, já, tá, já tá muito além disso? <risos> Olha... São vários. Eu estou fazendo um livro juntamente com mais duas pessoas. Esse ano é comemorado 100 anos da primeira emissão de rádio no Brasil. Então, Vamos já falar. terminei o texto do livro, que vai ser lançado da Bienal, sobre 100 anos de rádio no Brasil. Só que, em vez de começar na válvula e vir para os dias atuais, o livro começa exatamente nos dias atuais. Na tecnologia mais moderna, o metaverso. Então, começa com o rádio do metaverso, aí ele vai para podcast, ele vai para a internet, vai por aí afora e tem depoimentos muito interessantes no livro. Que legal, que interessante. Você já escreveu sobre uh, jornalismo, sobre rádio, esse não é o primeiro livro que você escreve sobre rádio, é, sobre história, obviamente, também várias é, publicações a esse respeito, momentos diferentes, enfim, foques diferentes aí da, da história do Brasil, do mundo. É, existe ainda algum gênero que você não tenha uh, tentado, não tenha escrito, e que você pretende ter essa vontade? Ficção? Bom, eu, tô... que você já é, eu, eu tenho livros na área do budismo, como eu disse agora. Ah, também. E eu estou fazendo parte de uma coleção. No passado, havia uma coleção de pequenos livros chamado Primeiros Passos. Que eram pequenos livros para explicar as coisas. E uma editora de Portugal, a Almedina, está lançando uma coisa semelhante. Então, eu estou escrevendo, um livro sobre budismo, mas é um livro didático, explicando o que é, que eu ainda não escrevi. Estou escrevendo para que seja publicado até o final do ano. Que bacana, maravilha, Heródoto. Ai, produção aí a mil por hora. Vamos partir para o segundo objeto? Vamos lá. O segundo objeto está ligado também a uma coisa interessante na minha vida, que é o seguinte. Eu sou proprietário de uma reserva ambiental. E eu me inspirei o dia que eu a minha mulher, a Valkyria, e meus dois meninos, fomos fazer uma visita aqui em São Paulo e o gestor me deu esse... esse... Como é que eu vou te falar? Ele é um, é um cinzeiro, eu não fumo, nunca fumei. Mas ele me deu de presente por causa desse leãozinho que tem aqui. ó Vê se dá para ver o leãozinho. Aqui aqui é o leãozinho. Olha, é do Simba Safari. Que não existe mais, uma pena... Exatamente. E quem me deu isso aqui foi o diretor, eu acho que ele se chamava Galvão, o cara que fundou o Simba Safari e dirigiu o Simba Safari. Então eu guardei isso aqui, porque está ligado também à natureza, etc. E também porque, durante a visita, tivemos uma coisa curiosíssima. Você andava com o carro no meio dos leões, aqui no Simba Safari. E eles, então, colocavam também uma grade assim na janela do carro, para as crianças não saírem mas meu filho encostou a cabeça ali na grade e veio um macaco <risos> e pulou na grade e segurou o cabelo dele não soltava o cabelo dele. <risos> Gritaria! É, aí imagine só o susto que levou com o macaco segurando o cabelo. Então, essa, essa lembrança aqui, que é a lembrança do Simba Safari, está né? ligada a essa, essa pequena participação que eu tenho na área ambiental de, de animais, o leão não é um animal nativo brasileiro, mas lá na reserva a gente tem alguns animais que alguns deles são preservados lá. Que bacana! Qual é a área lá, Heródoto? E por que essa, essa vontade de ter uma reserva ambiental? Você não, não faz nada ali ou você planta espécies não. específicas? É o seguinte, a área toda ela tem 10 alqueires, 240 mil metros. Tá. E ela tem 40% tombada. Então, eu posso usar 60%, mas 40% é um tombamento perpétuo. Eu posso vender, alguém pode comprar, mas aquela mata nunca mais ninguém vai poder tirar ela de lá. E a ideia surgiu o seguinte, de devolver um pouco para a natureza do tanto que ela me deu. Por esse motivo, então, na área tem esses dois pedaços que são reservados e o demais tem casa, tem lago, tem barquinho, tem piscina, essas coisas todas. Que gostoso, né? E você, é dono também, muito famoso, um item que você tem, que não dá para mostrar aqui no fundo do baú, não é bem um objeto, é uma Kombi. Você é famoso no meio dos jornalistas pela sua Kombi, que já levou muita gente para passear, não sei nem se era nesse sítio, se chamavam de sítio, era isso mesmo? Eu nunca, nunca fui convidada, porque também nós não, éramos, nós não nos conhecíamos. Mas, enfim, eu sei que muita gente já participou dessa aventura, com você de ir na sua Kombi aí a para o sítio tal, né? Você era um divertimento seu, né? Olha, muitos colegas nossos que você conhece bem foram lá e passaram de Kombi. Eu vou citar só um deles porque é meu amigo muito próximo, o Gotino da Record. O Gotino andou de Kombi comigo lá, foi muitas vezes lá no meu sítio. Né? Eu, é uma pessoa extraordinária, porque por eu tenho grande admiração. E outros, Sim. só para estou citando o Gotino, mas há outros e outros que também conseguiram andar de Kombi comigo. Gente, famosa essa Kombi, é famosa demais. Se essa Kombi falasse, vou te contar, o que já passou de gente ali? E o Botino já deu entrevista aqui pra gente no fundo do baú também. Quando eu tenho 15 anos, a minha irmã chega em casa e fala assim, nossa, a Magda, amiga nossa, tá trabalhando numa rádio. Você a gente já? É uma amiga muito próxima. Eu falei, nossa, é que tá trabalhando no rádio? Nossa, eu quero ir lá. Aí eu falei pra ela, deixa eu ir lá, conheci. Ela falou, vamos lá, ela me levou. Eu achei o máximo. Aí eu começo a ir à rádio, a atender telefone final de semana. Ah, você quer ganhar prêmio? O que é? Ah, o seu nome? Aí só vendo os caras fazendo, faço amizade com o pessoal. Um dia o outro falta. E podemos ir para o próximo objeto. Tá, o próximo objeto está ligado ainda, também já faz muito tempo que eu tenho aqui comigo. Está é, é, ligado à nossa profissão, minha e sua, jornalista, porque eu fui convidado para fazer um workshop fora do Brasil. Esse workshop foi em Angola, na África. e Eu fui a Luanda e lá depois da, do, do workshop já faz muito tempo eles me deram essa peça raríssima que é de uma madeira que, como você me lembrou agora há pouquinho, está ameaçada de extinção. Então ela Sim. ela me acompanha também. Ela está sempre olhando ali se eu estou trabalhando na ali no escritório, né, para ver se eu não estou dormindo essa coisa toda. Né? É essa é ela aqui, olha. Agora, Nossa. interessante que essa madeira é muito pesada. Ela é uma madeira extremamente forte. É uma, é uma coisa assim da natureza realmente muito, muito bacana. Então, a, ela, ela me lembra a viagem e me lembra que eu tive a oportunidade de conhecer outros lugares no mundo, né? é, viajando para lá e para cá. Talvez o mais exótico, tenha sido o Butão. O Butão, que tem tudo a ver com, com a sua religião, é, com uh, esse, uh, essa predisposição à felicidade, às coisas boas da vida. O Butão já foi considerado, não sei se ainda é, o país mais feliz do mundo. E como é que foi essa experiência de estar lá e vivenciar um pouco disso? Exatamente. Então, ah, quando você tem a oportunidade de viajar de um lado para o outro... Né? Eu não compro objetos quando a minha viagem. Eu, a não ser que alguém me peça, ah, me traz um, um, um terço budista, eu trago. Ah, me traz uma figurinha lá do budismo, eu trago. Mas eu digo, eu mesmo não compro nada para mim. Então, quer dizer, receber uma coisa como essa numa viagem, né, que eu fui, dar um, fui trabalhar, na verdade, lá em Luanda, fez parte aí da, das coisas que eu realmente gosto, que eu mantenho perto de mim, ainda que... Eu procuro e não me apegar a ela. <risos> pois é, pois é. Você é uma pessoa que sempre trabalhou tanto, Herórito. Você, como eu disse aqui já, você já trabalhou em tantos lugares, já fez tanta coisa. Eu tenho a impressão assim, de que não sobrava muito tempo para você viajar. Você conseguiu viajar bastante, consegui. porque para o historiador viajar é maravilhoso. Ver em loco tudo que você aprendeu e ensinou é outro, outro mundo, é outra perspectiva, né? Eu consegui. Ir... Sempre que eu posso ter uma ideia, para a Índia eu fui cinco vezes. Então, eu conheço um pouquinho da Índia, que né? é muito grande. E eu só não fui na sexta vez por causa do, da, da pandemia. Você não teria ido para um outro lugar da Índia que eu não conhecia. A Índia é fascinante mesmo. Eu não conheço a Índia é, e, como muitas pessoas, eu tenho muitos preconceitos... É, com relação à Índia, né? a pobreza, a sujeira, as pessoas que vão e ficam doentes com a água, enfim. Uh, mas eu também tenho a consciência de que há algo muito, muito especial na Índia para fazer com que, apesar de tudo isso que é fato, as pessoas, e são várias, voltarem, irem à Índia e voltarem uma, duas, cinco, dez vezes àquele país. Né? O que, que tem de tão incrível é, é na Índia, que faz faz as pessoas voltarem tantas vezes lá. Olha, uma das coisas que faz é o seguinte, é a cultura da Índia. Ela tem a religião mais antiga da história da humanidade viva. O hinduísmo ele começou a se formar há 2.500 anos antes de Cristo e ele está de pé até hoje. Então você tem essa tradição toda lá. O budismo nasceu na Índia. Uma parte da Índia, por incrível que pareça, é islâmica. Quando eu falo índio, Índia, qual é o monumento histórico que te vem na cabeça? Uh, Taj Mahal. De que religião é? Verdade, islâmica, muçulmana. É Olha que interessante. O Verdade. país que é hinduísta tem como principal monumento um monumento islâmico. Maravilhoso. Nunca tinha me festival. tocado nisso. Nunca tinha me tocado. Nossa. Entendeu? Uma coisa maravilhosa. Então, ainda atrai muito. Outra coisa, é absolutamente seguro. Você pode sair na rua, ninguém te assalta, ninguém te bate nada. Você vai dizer, bom, mas tem miséria? Tem. É verdade que tem vaca na rua, porco, gato, galinha? Tem. Mas não esqueça o seguinte, só quatro nações conseguiram colocar satélites em torno de Marte. A Índia é um deles. Hum, mais um dos mistérios da Índia, né? Como é que pode? É. Agora, Heródoto, é, você é, praticante do budismo há muitos anos, monge budista, como é que está sendo viver nesse mundo, hein? Ah, no nosso país, no mundo de uma maneira geral, há tantas pessoas que hoje olham para a humanidade com decepção, com desesperança. É, na sua visão, o que acontece com a gente... E, e mais do que isso, há esperança? Há esperança. Por que razão? Porque as, a felicidade das pessoas está dentro delas mesmas. Se a felicidade está dentro de mim, eu não dependo de muita coisa externa. É que nós ah, achamos que felicidade... É comprar mais, é ter o um carro mais bonito, é ter mais dinheiro. É ter... Ser nós jogamos, mais bonita, mais é, Nós materializamos a felicidade. Tudo bem, nada contra. Você vai dizer, mas um budista pode usar um terno armani? Pode, mas não pode se apegar a ele. Né? Então, a lição do Buda era você se interiorizar. Quando eu falo interiorizar, não quer dizer se separar das pessoas, não é isso. Quer dizer, você se conhecer melhor para você poder se entender melhor com as pessoas. E entender também né, que, que, quais são as grandezas e quais são as fraquezas que todos nós, seres humanos, temos. Verdade. Entrando agora um pouco em política, você lá atrás, na década de 70, foi candidato a deputado. Depois, mais tarde também, você já foi da Arena, segundo eu li pesquisei sobre você, do PDT, do próprio PT, já então ensaiou entrar na política como deputado, acabou não dando certo, e, mas obviamente que hoje, com a sua profissão de jornalista no ar, há tantos anos, diariamente, a política é um assunto com o qual a gente é, lida é, constantemente. Tentando entender o que acontece, é, tentando prever o que vai acontecer, temos eleições esse ano, qual é a sua expectativa? Muita gente com medo do que vai acontecer, com medo do agravamento dessa, dessa divisão que há no país, e não, de novo, não só no país, mas no mundo, é, em muitos casos, é, qual é a sua expectativa para o nosso Brasil nesse ano de 2022, tão decisivo, tão importante? Olha, minha convicção é o seguinte, o Brasil hoje é uma democracia consolidada. E na democracia tem muitos solavancos, porque você tem liberdade de expressão, você tem liberdade de pensamento, você tem liberdade de escolha, você tem liberdade de religião, você tem o direito de ir e vir garantido, Tudo faz parte da democracia. E claro que essas coisas todas, elas elas sacoalham, elas sacoalham faz parte da própria uh, condição Uh, social aonde a coisa não mexe é quando você tem uma ditadura lá não mexe não é? se você tiver por exemplo uma ditadura as coisas têm que andar de acordo com os donos do poder mas o nosso país é uma democracia nós temos oposição nós temos situação nós temos veículos de comunicação que falam coisas diferentes a respeito do mesmo fato você fala isso é ruim, não, isso é bom ninguém pode se informar por um único meio de comunicação a gente tem que olhar várias versões do mesmo fato. O fato está ali. As versões podem, podem variar, mas o fato está ali. E eu acho que com isso a gente desenvolve o nosso espírito crítico, nós, estou falando enquanto cidadãos, e aí a gente faz as escolhas que a gente acha que são melhores para a gente e para o nosso país com seu conhecimento histórico e é, é, político, você acredita que é possível, é, é, é plausível essa ideia de que há uma ameaça de, uma, de um golpe e de uma ditadura, é, é plausível nessa, nessa democracia que nós temos, que alguns dizem que é uma democracia frágil, porque recente. É, você acha que é, é, é possível que esse chacoalhão Leve a gente para um outro lado de uma ditadura, por exemplo, cabe numa sociedade grande como a nossa, diversa como a nossa, uma ditadura? Cola isso? Dura isso? Olha, eu acho que isso não é mais possível. Isso já pertenceu ao passado. Quando a gente estuda um pouquinho a história do Brasil, especialmente do período do Vargas para cá, a gente vê o seguinte, que houve uma participação sempre muito ativa das Forças Armadas na política, o próprio Vargas deu um golpe de Estado em 37 e implantou uma ditadura com apoio dos militares. Em 45 Vargas foi derrubado pelos militares. O Dutra era general. Foi substituído pelo, pelo, pelo, pelo Juscelino, que só subiu porque os generais o apoiaram. O Jânio quase renunciou e os militares não queriam que o Jango assumisse. O João Goulart. O João Goulart foi derrubado pelos militares. Começa um período militar no Brasil que vai, então, de 64 até 85. Mas depois disso, o Brasil mudou muito. A sociedade brasileira amadureceu bastante. Então, é verdade, você tem razão, nós somos uma, uma democracia muito jovem. Ela é de 1988 para cá. Não é? não é como a, a americana, né? que é de 1776, tá certo ou não? Ela é muito jovem a nós. Então, algumas coisas que podem deixar as pessoas preocupadas, é porque a nossa democracia é muito jovem. Mas eu acredito que nós já amadurecemos o suficiente para entender que o melhor sistema é o democrático. E acho que não, eu não tenho medo, não tenho preocupação que a gente possa sofrer nenhum golpe de Estado nem uma implantação de uma ditadura no nosso país. Eu acho que nós vamos seguir na democracia. Ganhe quem ganhar a eleição. Maravilha. Maravilha. Tomara, né? Tomara. É isso aí. Tomara que isso, de fato, aconteça. Olha, é... o que mais... Você acha o que de mais importante? Você acha que a gente tem que guardar nesse nosso baú de recordações? O que que a gente leva dessa vida, né, Heródoto? O que que o que que a gente tem que prezar, mais do que tudo durante essa nossa passagem por aqui? Vou falar do budismo de novo. É a gente viver o tempo presente, não viver no passado e não viver no futuro, não é? É. O trem do passado já foi e não dá para pegar mais. Você sabe que teve uma... uma... Eu estava conversando, coincidentemente, com colegas é, recentemente, falando sobre... E, um, e uma delas, psicóloga, falou sobre essa questão de um estudo que teria justamente visto isso, a importância de você prestar atenção no momento, e isso relacionado à felicidade. E, inclusive, esse estudo levou em consideração o nível de felicidade de pessoas praticantes da meditação, que é justamente o quê? O meditar é você se concentrar ali naquele momento, não pensar em nada, nem antes, nem depois, é aqui, é agora. E esse estudo teria comprovado um grau maior de felicidade nessas pessoas praticantes de meditação, justamente por essa questão de elas estarem focadas no agora. Essa, Olha, isso que você está falando, acho que é comprovação científica, portanto. Sim, esse, eu conheço até um, um professor da universidade, David Wilson, que estuda sobre isso. Chama-se mindfulness. O método se chama mindfulness, veio do budismo, que é uma meditação de atenção plena, plena do presente. Ou seja, a gente viveu um momento, como eu estou agora com você aqui conversando, não estou pensando nas coisas que passaram nem o que vai acontecer daqui a pouco. Mas estou aqui, vamos dizer assim, nessa conversa descontraída e muito simpática com você. Então isso é viver o tempo presente, o momento presente. Sem estar preocupado se daqui a pouquinho eu vou ter que entrar no jornal ou Não. <risos> Já, já deu a dica. O Herólaton já tinha me contado. Tem, tem, participa né, do jornal da Record News e também é, do programa Conexão, não é isso? Também na isso. Record News, né? Muito Sim. bacana. E, então tem que correr para lá. Isso além do blog do Herólaton, além da, também da rádio da Nova Brasil, uh, em que ele todas as manhãs está ali dando as notícias pra gente. Um prazer sempre te ouvir. Uh, e muito mais agora, saber um pouco mais aí da sua vida. Herólaton, obrigada por ter aceito o nosso convite. O no do baú, uma alegria, viu? Eu, eu que agradeço, uma honra estar aí ao seu lado, um grande beijo, muito obrigado. Um beijo para você. Obrigado, querida. Gente, que maravilha, que legal, né? Quanta história. O Herólaton é uma figura assim no, no jornalismo muito admirada, porque é uma pessoa sábia. Né? Sabe de história, sabe de religião, uh, sabe de política, sabe de jornalismo de comunicação, enfim, uma pessoa que tem muito a dizer e eu fico muito feliz mesmo de ter podido dividir aqui essa conversa com todos vocês. Gostou? Deixa o like, compartilha, olha quanta coisa bacana, quanta mensagem interessante para a gente compartilhar aí com os nossos amigos, familiares, então compartilha e se por um acaso você é novo aqui, Inscreva-se no canal. Eu te espero no próximo Fundo do Baú.